Meu nome é Alex, também estou no quarto de ciclo de gestão empresarial da FATEC. Meu nome é Alex, também estou no quarto de ciclo de gestão empresarial da FATEC. E, e hoje estamos divulgando, divulgando o vestibular para o primeiro semestre de 2020. Acontece entre o dia 15 de outubro e 11 de novembro. Tenho orgulho de ser FATECana e tenho certeza que a é FATEC é uma instituição respeitada pelo mercado. Estou construindo o melhor para mim. Venha também participar dessa instituição e melhorar o seu futuro. Senhores, aqui é segundo semestre do curso de gestão empresarial disciplina de economia da qual eu sou professor meu nome é Ramiro Mendes Monteiro e eles vão apresentar a seguir o trabalho do primeiro semestre o segundo trabalho do primeiro semestre uma instituição que passa a credibilidade para o mercado vem estudar conosco o vestibular será de 15 de outubro a 11 de novembro aproveitem vem estudar com a gente Ei! aqui na FATEC. É, o curso de, da FATEC é considerado um dos melhores na área de, tec, de cursos tecnológicos. Tanto é, já estou estagiando em uma empresa aqui de Santos com representatividade nacional. Por fim, gostaria de convidar vocês para prestar o vestibular que pode mudar a vida de vocês. As inscrições estarão abertas do dia 15 de outubro até 11 de novembro. Bom sorte a todos! Quer saber mais? Entre no site da Fatec e descubra o perfil desse profissional. Se prepare para conhecer métodos, técnicas, estratégias e processos, entre outros conhecimentos. Ter seu próprio negócio ou trabalhar em empresas de diversos segmentos são algumas das grandes opções de mercado. Vem para a Fatec, aqui você encontra um mundo de oportunidades.